Vamos aprender a fazer frisos que são a repetição de um mesmo motivo, neste caso simples e neste composto ao longo de uma única direção. Para isso vamos precisar de uma régua, material de modelar, um modelo em que utilizamos cores para distinguir as faces e, claro, saber aplicar as isometrias. Vamos definir uma direção de translação paralela aos bordos e vamos estabelecer um comprimento de translação de 8 centímetros. E agora basta deslizar o um motivo ao longo dos 8 centímetros. E já está, translação feita. E agora vamos definir um centro de rotação estabelecer o segmento reta que une o centro de rotação a um ponto do desenho e garantir que ambos os motivos serão equidistantes relativamente ao centro. E agora basta fazer a rotação e pronto, rotação feita. E agora vamos estabelecer um eixo vertical perpendicular aos bordos e garantir que o motivo e o motivo refletido estão à mesma distância relativamente ao eixo. Verificamos a distância e garantimos a mesma distância para o motivo refletido. Reflexão feita. Vamos agora definir um eixo horizontal paralelo aos bordos e para que possamos visualizar a nossa reflexão, terá de ser estabelecido na mediatriz da largura da banda. E agora, tal como há pouco, garantimos a mesma distância relativamente ao eixo. E aqui temos reflexão horizontal feita. E agora fazemos uma reflexão horizontal, tal como vimos há pouco, seguida de uma translação. E aqui temos a nossa reflexão deslizante feita. E agora, se fizermos muitas isometrias, umas a seguir às outras, será que vamos obter muitos desenhos diferentes? Bom, notem que haverá composições de isometrias em que vamos ter o resultado de uma outra isometria. Por exemplo... Se aplicarmos uma reflexão vertical a este motivo, iremos obter este. E aplicando uma reflexão horizontal, iremos obter este. Acontece que este não é mais do que o resultado de uma rotação de meia volta deste motivo inicial. Conclusão, se fizermos muitas experiências, iremos obter apenas 7 frisos diferentes, estes 7.